Baby when they look up the sky We'll be shooting such a passing by You'll be coming home with tonight And we'll be burning not like me alive E hoje eu tô aqui pra customizar contigo uma camiseta E pra começar a gente repetir Eu escolhi essa de manga curta que eu ganhei de presente pra dar um jeitinho nela uma tesoura que corte bem tecido, um lápis de escrever e uma régua. Eu vou começar dobrando a camisa no meio e eu vou pegar uma camiseta, uma camiseta regata, cavada que eu tenho e vou marcar nessa camiseta onde é que eu, até onde eu posso cortar. Cortar não tem segredo, tem que pegar a tesoura e passar com vontade. Se você tá meio com medo, pode botar alguns alfinetes pra te direcionarem, mas cuidado pra não cortar e nem enfiar o alfinete na mão, hein? E agora tá na hora de cortar a gola. Eu não gosto dessa gola coladinha no pescoço, me irrita, então eu vou cortar ela, mas se tu gosta, pode deixar. E já que eu tô fazendo tudo enroladinho, eu vou tirar a barra de baixo também. E vou fazer a mesma coisa, eu vou cortar ela fora e vou dar aquela esticadinha pra ela enrolar. E agora é a parte que pode parecer mais complicada, que é fazer os cortes das costas. Eu vou dobrar a camiseta no meio e vou marcar o meio dos minhas, das costas da camiseta mesmo. E a partir dali eu vou começar a traçar os risquinhos pra um lado e pro outro. Pode fazer no olho se tu quiser. Eu fiz alguns com a régua para saber mais ou menos como começa e depois o resto eu fui fazendo a mão livre. E tá pronta! Se tu gostou da regata, deixa um like aqui embaixo. E se tu quiser ver mais dicas como essa, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima! Tchau!